Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser trolando minha amiga Maria Luísa. E vocês não devem estar entendendo nada porque eu tô no banheiro, sem assim, tá dando cego. Desculpem, tá? Mas é porque eu tô aqui no banheiro. Pra quê? Pra quê? Pra colocar esse que é Que é chubi, gente. <risos> pra colocar esse... Essa maionese aqui de picônia, tá? O que que é isso, tá gente? É que eu esqueci o nome Mas a gente vai colocar isso aqui Dentro da pasta de dente Então eu vou botar a pasta de dente Toda aqui dentro, gente e Eu tenho uma... Uma escova aqui, ó, gente, que ela eu não uso mais. Então eu vou dar pra ela escovar o dente aqui, que ela vai dormir aqui hoje. Então eu tô muito ansiosa, então vamos lá, né, gente? Mas é muito engraçada vou colocar as pasta de dente. Gente, eu vou tentar não cortar ela, porque se cortar vai dar pra perceber, né, gente? Então, meu Deus, que dó que dá. <risos> Duas horas depois... Gente, acabou tudo. Ó, como ficou vazinha. E agora, olha como ficou o pote, gente, cheio. Ficou muito legal, né? Então agora, o que a gente vai fazer? Pra quem não entendeu, né? A gente vai pegar aqui vai cortar a pontinha do tempero. Ó em cima da pia, tá, gente, que eu tô bem um pouquinho eita acho que eu cortei demais talvez, amiga talvez sim <risos> gente, agora eu vou pegar a pasta, ó e vou colocar dentro da gaveta aqui, ó e aí tem outra pasta aqui dentro tem essa aqui que ela tá normal e tem a nossa querida pasta que está ruim, zona da vida. Tão coitada, né, gente? E olha o estado que ficou da pia, gente. Olha só, ficou tudo sujo aqui. E como, né, a maioria das vezes eu vou trollar, a cápsula sendo trollada, né? Eu vou me dar mal tendo que lavar tudo isso, né, gente? Fazer o quê, gente? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Maria Luísa E a gente vai escovar os dentes Vamos, Maria, escovar o dente Eu vou gravar a gente escovar os dentes, gente Vamos? Vamos logo Ah, então eu vou escovar o dente sozinho. Vem logo, Maria Escovar o dente, a gente acabou de almoçar lindo, Então, por isso mesmo Tem que deixar os lentes lemp Muito bem Os dentes limpos vai expolar os dentes nessa essa aqui, roxinha fofa que eu não expo mais nela é uhum. sério a minha tá aqui, ó meu Deus, <risos> meu Deus. olha só, ela conversa muito bem gente, ela é ótima a os dentes eu tomo tudo escovando os dentes yeah. <risos> Essa aqui eu vou usar porque é dos meus pais Essa aqui é minha Então eu vou deixar pra vocês sabe? Porque eu sou uma amiga muito ótima Meu Deus, eu muito barra. E aqui eu já botei a pasta Ela tem cheiro de pimenta ah, ué. <risos> Que isso? Gente, você é do Todd, ele acabou de passar. Meu Deus, toma, agora deixa que eu segure. Vocês comem a primeira. Ai, Deus cobro. Você gosta pela qualidade? Tá. É que é a corzinha dela, assim mesmo. Deixa eu ver. É a cor dela. Meu Deus. Uhum. <risos> tá o é? Você não nunca escovou os dentes? Ah, claro que eu escovei mas numa pasta Mas num negócio mesmo, né? Por <risos> quê? O que que foi? Não tá com gosto de pimenta? Esse é o gosto Eu não tô com pimenta nesse negócio Olha, o gosto cadê? cadê? Não tá Tava de escrito pimenta. que era de pimenta Minha mãe disse que era de pimenta pra mim Menta suave Ah, menta tá suave então. Gente, eu vou fazer aqui Eu não fiz o que, que eu vou fazer na pasta de dente Como é que eu vou fazer alguma coisa Não sei, mas qual a coisa? ó Toma, segura aqui, deixa eu botar mais pasta de dente Não, bota na sua. na sua Bota na sua Gente, que nojo Ela fez alguma céu. coisa Eu não fiz, aqui que a pasta de dente Que é normal, ó Normal? O que, que eu vou fazer? A validade. cadê a validade. Ó, oh. não sei onde tá olhando de novo. Mas essa é a novidade. Então, essa é a pasta de dente que a gente comprou semana passada. Meus primos E geral aqui acabaram com tudo. Eles usaram. Entendeu? Gente, olha só a pasta. Melhor tá suave. Gente, eu tenho a mesma pasta do que essa e não tem essa cor. na sua pra eles verem a diferença. Não, eu tô falando essa. Mas essa daqui, minha mãe disse que eu não posso passar. Ó, oh, minha tá suave, viu? Cadê? Minha? Aqui. Minha tá suave, não, Tem, é minha Então eu escava. Que? Então escava. Escala? Escava. Mas aqui ela ali eu não posso escolher. Então escava com essa. Ai, tá muito chata. Olha só. Um... Ela é muito fresca, ela não passa as pastas de dente Claro que não, você acha que eu vim com um negocinho Então por você toda é cheia é de frescura é aí, gente? Sei lá, porque tem alguma é coisa errada nas não pastas Não tem! Tá ótima! Maravilhoso! A melhor pasta do mundo! Ela não deve é só tomar um colchão não Eu gosto também, eu acho ela estranha, mas eu gosto ah, mas do que é, senão é estranho. Se explica, Luísa. Ai, você? Você é chique, gente. Ela é rica, tá? A gente, pelo que eu acho chique. É, de gente, se solta. Eu sou da classe média alta-baixo. Não, não. Eu. De você, cheia de frescura. Ai, gente, ela é tá cheia de frescura. De, de alta definidade. Vai escolher é você. Porque não tem que abaixar, não. Toma. É. Tem negócio estranho nessa parte. Não tem. Esse então, é menta suave, deve ser isso Menta suave é outra coisa Menta e é bala a escola é tá Gente, que... era a cor dessa pasta É normal, não, não parece? Claro que é normal não parece que tá fora da felicidade. gente Meu, é cheio de frescura Pronto, escolheu Viu? Você, seus vai ficar todo sujo Você não escova direito Claro que escova né. escova Você tem alguma coisa com essa escova? Eu não fiz nada Por que você tá aqui? Escovou, viu? Não Tem, <risos> vejo, escova, viu? tem nada demais nessa parte Gente, tem que ter alguma coisa na escova Então, então pode jogar a escova Pode revisar, pode cheirar, Pode tudo eu Gosto que você tirou essa escova Da loja Da <risos> loja? não vou nada. a espera de te agora. Você tem que escovar de novo. Não. Porque você.. Não, não eu não acabei de, de escovar Você tá muito fresca! Sem parar com frescura, ó. Não, bem feito no próxima... o braço. Ah. <risos> na próxima vez eu trago a minha escova, minha pasta e eu escovo Gente, ela é muito bom educada. <risos> Gente, não é que eu educada porque eu não sou! acostumada, entendeu? Essa é a mesma parte você acabou de dizer que é a mesma parte que você usa. Mas não tem o mesmo gosto. Então escove de novo. Não, obrigada, porque assim Ai, não tem gosto. É trollagem É trollagem É trollagem É trollagem É trollagem Você quer ver onde está a pasta verdadeira? Hum. vocês sabiam que eu sabia gente <risos> eu vou fazer com você também gente ela tá esperando. vamos lá deixa eu te mostrar aonde está a verdadeira e, gente tem gosto de cebola o que, pimenta, que você acha que é coisas. o que, que você acha que é isso daí pimenta cebola Pimenta, meu deus aonde que pimenta vai ser daquela cor não sei se você botar pimenta misturada com pasto Deixa eu te mostrar onde tá a parte da verdadeira. Gente, ela botou a... na geladeira pai, Ela é mano. muito ruim, gente. gente. Ela não deu certo. Ela... Não deu certo nada. Que eu sabia que ela tava fazendo trollagem comigo, gente. A pasta aqui, ó. Eu sei, eles viram o vídeo que eu gravei antes de você chegar. Sério? Sério? E eu botei isso dentro da escova. Gente, viu? Gente, eu tava desconfiada, como vocês podem ver. Então a trollagem não deu certo, porque eu tava desconfiada. Deu sim, gente. Não deu, Mas porque eu tava aqui, desconfiada. Eu mostrar, eu aqui. Mostra aqui os ingredientes. Ué, você já disse que já tinha testado. Mas eu quero mostrar. Gente, olha como ficou a parte de dente, olha, ela tá meio dura. São... Meu Deus do céu. Gente. Ela me fez. Eu vou botar isso aqui na boca, então agora eu botei um pouquinho da parte de dente. Isso daqui, o que, que é isso aqui? Maionete. Então... Gente, mas eu não espera por esperar Que na próxima vez que eu vim na casa dela Eu vou fazer uma trollagem com ela Que ela não vai esperar Toma, segura aqui pra me guardar as coisas Está avisado <risos> Está avisado Na próxima vez que eu vim na casa dela Eu vou fazer uma trollagem com ela, eu juro <risos> Luiz, você fez tudo aquilo. Você é muito chato Viu de mais trollagem porque vocês viram que eu tava desconfiada então não deu muito certo a trilagem. Não deu nada, porque eu tava desconfiada. Você sabe que não deu. Não nada. Você então, tá vem. Nunca mais falou isso não vou mais aqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Vem terminar o vídeo comigo. Não. Vou... Ai, Deus. Porque, gente, Então, gente. Tá muito... Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. clique aí, gostei. Se inscreva no, cl... can... <risos> no canal. Agora só tá o no canal. De... Ative as notificações do meu. Então, Também se inscreve no meu porque ela me fez escrever aquilo lá. Então um ela beijo! Vai botar meu vídeo lá na descrição. E tchau! tchau.